What's up, learners? How are you doing today? Eu sou o Junior Silveira e eu estou aqui hoje com a Jackie do canal Ask Jackie. <risos> Jack, introduce yourself to my learners. I'm Jackie, and my canal is my channel, uh -huh. oh, sorry, <risos> my channel is Ask Jackie. Uh -huh. Eu sou de Chicago, mas moro agora no Brasil. Olha só, cai como uma lua internacional. Legal! E eu tenho agora umas perguntas pra você, yeah. ok? Tenho muitos alunos meus que às vezes têm dúvidas, tipo, ah, teacher, como, vocês, como que é tal palavra? Aí o cara às vezes não sabe, ele faz uma embromation. Uhum. Você sabe o que é Ibromation, Jackie? Então... <risos> mais ou menos, Não ia explicar de novo. é quando a gente inventa uma palavra uhum. para a língua que está aprendendo. Tá. Então, sei lá, eu vou falar porta em inglês, eu não sei como falar porta em inglês, eu vou falar portation, tá tudo certo. Ah, entendi. É, a gente inventa palavras, né? Legal. Aí os alunos falam assim, teacher, eu não sei como falar, sei lá, combinar em inglês. E aí o cara vai lá e fala, inventar, tá? vou colocar assim, combine. Uhum. Tá certo? Combine? Então, depende do caso. Uh -huh. A gente usa combine quando, por exemplo, você tá seguindo uma receta uh -huh. e você precisa combine, combinar vários uh -huh. ingredientes, tipo misturar tudo uh -huh. junto. Like mix. Mix uh -huh. together. Uh -huh. Mas combinar, quando estamos falando da, da, de sua roupa, por você pode falar, ah, your shirt... Combina mm -hmm. with your pants. Okay. Neste caso, a gente falaria matches. matches. Or to match. To match. Ah, mm -hmm. ah, essa roupa não combina. Mm -hmm. This outfit mm -hmm. doesn't match. Mm -hmm. Até no, no Tinder, né? Não, não que eu use Tinder, né? Porque mm -hmm. eu sou casado, né? <risos> eu já ouvi o pessoal no Tinder falando Ah, rolou um match. Deu um match. Ah, é. Isso quer dizer que combinou, né? É. Mas eu não posso falar de um combina. Né? Não, não. Né? Yeah, okay. a match. Ah, uh, mas combinar também que vocês usam para combinar seus planos. Ah, vamos uh -huh. combinar uma coisa. Uh -huh. Mas em inglês a gente não falaria let's combine something. A gente falaria ah, let's plan something, let's, let's arrange, arrange something, or let's schedule something, uh -huh. or combinado. Uh in em inglês também no way é combined, mm. é, Yes! Great! It's a deal! Uh, não mm. tem uma palavra realmente pra falar. É. Combinado. Combinado. Tipo, tá, tá organizado, tá, tá no esquema. Isso. Você conhece essa expressão? Tá no esquema? Tá no esquema? É. It's Como, like... It, it's It's, it's, it's a on schedule. the calendar. <risos> é. uh, no. It's like it's a deal. It's a deal, yeah. Okay. Tá no esquema. Done! Próxima palavra que eu separei aqui é a palavra... Uh, sentiment. É, alguns Algumas falam, sentimentos, acho que é sentimento, então vou colocar aqui que tá certo. Sentimento existe em inglês? Existe, uhum. mas é melhor falar feelings, hum, ok? Mas Deus. sentiments é, é muito formal, uhum. e realmente hey, ninguém fala isso. Uhum. Ah, se você está falando sobre seus sentimentos, melhor falar ah, my feelings. Sentiments é tipo é um vocabulário mais antigo, vamos dizer assim, uma é, palavra antiga pra Talvez. Pra é muito formal. Hum. Por exemplo, se alguém fala seu, você pode falar para a família: ah, My deepest sentiments or my, my deepest condolences. É, é usado só em algumas situações bem específicas, mas mesmo assim, é, é uma linguagem bem formal. Entendi. Outra palavra é intelligent. Ah. Não, o pessoal pensa que isso é information, que intelligent não existe. Existe intelligent, Jackie? Existe! You're so intelligent! I knew it. <laughs> Intelligent tem outros sinônimos, outras palavras yeah, semelhantes, parecidas. Você pode falar smart, mm -hmm. uh, wise, que sábio, smart, mm -hmm. uh, clever, clever. clever. Né? clever. Yes esperto, uh, uhum. Mas, intelligent, acho que é traduzível. Igual. Igual, né? Então. então você pode sim colocar intelligent, meu filho. Pode colocar que tudo certo, beleza? <risos> Se o pessoal tem mais outras palavras, o que, que essa galera tem que fazer? Tem que comentar uhum. nos comentários. Uhum. é bem. Porque às vezes a gente não sabe quais palavras são difíceis uhum. ou que estão nas, nas suas cabeças. Isso. Então sempre vamos deixar esses comentários uhum. e eu, eu posso até ajudar você claro, a claro. responder os comentários. Por favor. responder que, as perguntas. Sim, que minha agenda é lotada. Eu mal tenho tempo de responder. Comentário, é Comentário, Jack, responde pra mim. Eu respondo tudo. <risos> e não se esquece também de ir lá no canal da Jack e se inscrever, porque aqui você sabe que só trago gente de qualidade, né? Uma qualidade <risos> é garantida, cai como a... Vai na minha que você brilha. Você conhece essa, essa, essa slang? Vai na minha, e você brilha. Yes. Ah. It's like go in my way, follow my lead. When you shine. And you shine. Ah, yeah, you're gonna, okay. you're gonna be fine, you know. <laughs> so, vai na minha que você brilha, né, Jack? Isso. <laughs> Thank you very much, guys, for watching. E lembrem-se todos. See, see you, you around. around. Bye. Bye bye. Garoto. <laughs>